A nossa relação com a universidade começa, mesmo antes da gente começar esse ter esse espaço aqui, né? que é o espaço do CTSA hoje no seu prédio próprio, começa quando nós tínhamos uma sede no, no centro, onde uma engenheira da engenharia civil, que trabalhava também com o Nori, a engenheira Geilma Vieira, ela descobriu o nosso trabalho através de uma bióloga da URGS também, e, e se interessou porque nós já tínhamos já estávamos em fase de planejar o, o trabalho com resíduos ela descobriu isso e nos auxiliou bastante na formulação e na concepção do projeto e nos detalhes técnicos né e ela queria queria que o projeto fosse adiante até para comprovar as teses que ela tinha é, relacionado na sua tese de doutorado né e depois disso, o engenheiro Luiz Carlos achou interessante essa relação e se estabeleceu uma relação mais institucional, que foi consolidada através de um acordo de cooperação técnica, que foi assinado depois, e várias pessoas nesse processo nos auxiliaram. Hoje posso resumir que a Isadora e o Henrique estão aqui nos acompanhando em 2018, mas muita gente nesse período, foi colaborador importante para nós, desde a nossa formação até a qualificação dos produtos. E hoje essa relação, é, eu acho que se completa muito bem, porque tem muitos estudos na linha do aproveitamento de, do reaproveitamento dos resíduos, e muitas pessoas nos procuram, inclusive de outras universidades, né mas todos inspirados pela relação com a URGS. E a gente acredita que está contribuindo não só, para o desenvolvimento técnico de novas alternativas sustentáveis para as cidades, mas também para a inserção de pessoas é, em vulnerabilidade, pessoas de baixa renda, numa nova atividade produtiva. E para isso a gente também é, conseguiu recursos externos através de um edital que nós recebemos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente para a formação de pessoas com recursos públicos desse fundo. Né? Então conseguimos é, treinar ex-carroceiros, ex-catadores, ex-carrinheiros, para conhecer uma nova atividade, para se especializar na produção e colocação de blocos. E isto foi aconteceu há uns três anos atrás, de três anos para cá. É, teve também a parceria da prefeitura, que é, deu bolsas e, e auxílio financeiro para essas pessoas poderem trabalhar aqui.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 Além da construção de paredes e do pavimentação de calçadas, ela pode ser é, utilizada também em é, canteiros, em jardins, em espaços de lazer, bancos, até inclusive mobiliário doméstico, mesas é, e estofados que têm a estruturação dos ecoblocos isso, inclusive, está bem descrito no nosso folder, que foi feito em parceria com a universidade, e que pode, a gente tem feito essa divulgação, né? mas é um processo lento. Agora, estamos aí trabalhando para ampliar essa divulgação e para poder é, levar um público maior, né? assim como vocês estão divulgando aqui, né? a gente também está trabalhando nas lojas da região, e agora a ideia é começa a ampliar esse, essa divulgação para a cidade. Nós estávamos trabalhando especialmente no nosso território aqui. Mas, como é um mercado novo para esse produto, a gente precisa buscar novos espaços, e, inclusive com os arquitetos, que são pessoas que fazem conceito de novas obras. Né? É, talvez isso seja importante de, de utilizar essa, esse tipo de profissional também, porque faz o estabelece o conceito da obra, e acho que pode ser um outro viés importante, além dos engenheiros. E quando mudou o governo para esse atual, é, nós não conseguimos levar adiante esse processo que já estava bem adiantado, ou seja, esse governo não, não levou adiante, não, não, até agora, pelo menos, ainda não, não efetivou compra de nenhum bloco, então nós não temos o apoio desse governo no que tange a compra dos produtos. Inclusive, esse convênio que nós tínhamos com o DMLU foi é, suspenso porque entendiam que não havia uma, um, uma relação de custo-benefício, não era favorável é, para a prefeitura continuar investindo num projeto dessa natureza. Então, a gente lamenta, porque todos os projetos que mudam paradigmas têm dificuldades iniciais normais, né, de pesquisa, e de a própria aplicação, né? o próprio mercado também é resistente. É preciso que haja investimento, é preciso que, haja, que alguém acredite no que se faz, especialmente quando se trata de, de soluções sustentáveis, que, que incluem pessoas que respeitam o meio ambiente e que reaproveitam materiais que são problemáticos para todas as grandes cidades, como é o caso dos resíduos da construção civil. A gente, a gente torce para que haja sensibilidade que a própria universidade possa contribuir nesse sentido, porque a universidade detém o conhecimento e pode transformar, né, muitas vezes, conceitos a partir da, da técnica. E é isso que a gente acredita e espera, para que essa solução aqui não fique apenas na teoria, né? que ela consiga se solidificar e, e ocupar um espaço que nós acreditamos que vale a pena trabalhar por ele. O processo de treinamento que nós efetuamos aqui qualificou cerca de 100 pessoas né, ao longo de dois anos. E essas, dessas 100 pessoas, 29 foram uh, efetivadas na cooperativa. que Foi criada especialmente para esta a operação, digamos assim, econômica, já que a ONG não, não tem por objeto comercialização de nenhum tipo de produto. Então a cooperativa é formada pelos catadores, ex-catadores, ex, -catadores, ex justamente para que eles possam operar essa, essa, esse processo de comercialização, é, a divisão dos lucros, etc. E destes 100 que foram treinados, então 29 aderiram à cooperativa, e desses 29 nós temos hoje cerca de 10 pessoas ainda que continuam é, próximas aqui, algumas trabalhando, outras acompanhando, mas permanecendo aqui em, em contato conosco, justamente porque... É, esse número uh, é pequeno comparado com os que foram treinados, por primeira razão, muitas pessoas que foram treinadas não tinham a vocação, estavam ali por, uh, por serem, às vezes, familiares de carroceiros, né? e que não tinham necessariamente o interesse em continuar, apenas era para ter o conhecimento. Né? É, e, e a outra parte que tinha interesse é, esbarra no aspecto da renda. Assim, enquanto nós não tivermos uma venda, justifique uh, ou que permita remunerar bem as pessoas, elas ficam nas suas atividades. Alguns que entregaram carroças e carrinhos, hoje estão de volta nessa atividade, porque nós ainda não conseguimos uh, gerar renda que sustente um número significativo de pessoas. Então, uh, é isso. Nós temos hoje cerca de 10% de pessoas que foram treinadas estão aqui ainda, é, acreditando na ideia e aguardando, né, fazendo o que estavam fazendo antes, mas sempre que nós temos produção e pedidos, eles vêm aqui e produzem. E a gente acredita que os produtos sendo comercializados em maior volume, essas pessoas que foram treinadas, muitas delas voltam para cá porque o, o trabalho é hoje o que sustenta uma família. Então, é sempre foi, né? Mas é, é óbvio que todos preferem já foram feitas várias matérias e onde eles expressam a vontade de ficar aqui, a vontade de, de um trabalho mais qualificado, mais protegido, menos exposto ao tempo. Né? E só que essa vontade precisa ser acompanhada de uma uh, condição de sustentá-los né, nas suas necessidades básicas.